Olá, boa noite, graça e paz, que a presença do Senhor possa estar invadindo teu coração nesse tempo, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar vida dentro de nós, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo tudo aquilo que vem dele, sabedoria, graça, entendimento. E eu acredito que nesse tempo o Senhor, na sua infinita graça, Ele está querendo que a gente reveja algumas coisas, sabe? Que a gente, até porque tem muitos novos chegando que ainda não tem entendimento e discernimento sobre algumas coisas. Alguns temas simples, mas muito relevantes que nós precisamos rever. E o tema dessa noite é uma pergunta... O Senhor Jesus pergunta para mim e para você, você já nasceu de novo? Esse é o tema, é sobre isso que nós vamos pensar juntos aqui hoje. E antes disso eu te convido para que você feche os seus olhos aí onde você está. E você possa estar apresentando esse tempo junto comigo, para que o Senhor e apenas Ele tenha primazia. Que ele, conduza, que ele conduza as coisas aqui, que Ele seja o centro, amém? Pai, eu quero te adorar, e eu quero te agradecer por tua bondade em minha vida. Eu quero te adorar pela tua bondade em minha direção, porque todos os dias tu tem sido tão, tão bom para mim. Pai, eu ouço o Teu chamado nessa noite e eu digo, eis-me aqui. Eu consagro esse momento a Ti, que venha sobre nós espírito de súplica, rendição e arrependimento. Clamamos para que Tu sejas o Senhor, que Tu sejas o nosso alicerce firme, que os nossos olhos estejam em Ti no que é eterno e permanente, e não nesse sistema que é temporal e transitório. Eu sei que nós estamos vivenciando o princípio das dores, temos visto abalos econômicos, sociais e morais, mas é um tempo onde nós precisamos buscar refúgio em Ti. É tempo de nos aquietarmos e clamarmos para que os nossos ouvidos estejam atentos à sabedoria, que o nosso coração esteja inclinado ao entendimento, ao discernimento. Discernimento este de quem Tu és. Sabe, Senhor, diante de tudo isso, a minha atitude diante de Ti é de completa rendição e dependência. Aqui eu quero abrir mão das minhas convicções, crenças, mas principalmente das minhas expectativas até que Tu, Cristo Jesus, seja formado em mim. Eu clamo por esse tempo de mesa que nós vamos ter aqui juntos nessa noite. Que nós possamos remover toda a cinza e colocar lenha nova para que Tu venhas para que Tu venhas com o Teu Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem Tu és, em cada um de nós. Em o nome do Senhor Jesus, eu clamo pela vida dos meus irmãos que estão em casa, olhando esse estudo nesse instante, mas também por todos aqueles que num futuro acessarão, que o Teu Espírito Santo de igual modo venha sobre eles com o Espírito de sabedoria, revelação, entendimento e discernimento de quem Tu és. Eu entrego esse momento a Ti e tudo que será dito a Ti, tudo que será dito aqui, eu entrego a Ti. Para que o Senhor tenha primazia, que não saia da minha boca nada que não venha de Ti e que não tenha sido designado para esse momento em o teu nome Cristo Jesus eu entrego em o nome de Jesus amém Amém nós vamos iniciar a palavra o tema então é você já nasceu de novo antes de entrarmos propriamente nesse tema eu gostaria de Ler com vocês, o que a palavra de Deus, ela representa para cada um de nós. O que é a palavra de Deus, o poder que ela exerce quando aplicada nas nossas vidas. Em Hebreus, no capítulo 12, no capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz.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 ela é uma estrutura firme que nos dará suporte para tudo o que está por vir. A Palavra de Deus, ela é o pronunciamento de Deus, no qual Ele estabelece para nós os termos desta relação com Ele. E da relação dEle conosco, isto é, o que Ele espera de nós, e o que nós, como filhos, podemos esperar dEle. E eu posso dizer para vocês que, para nós nos desenvolvermos em nossa jornada de forma lúcida, nós precisamos que a Palavra seja o nosso norte, que ela nos oriente, que ela nos guie, que ela nos conduza. Sabe por quê? Porque se tudo o que eu tenho é apenas uma informação a respeito de Deus, aonde muitas vezes eu dou ali a minha própria interpretação, sem a revelação vinda de Deus, sem a rema, sem a luz, eu jamais poderei usufruir e desfrutar de tudo o que ela já deixou preparado para mim. A palavra do Senhor diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Lhe falta revelação. Lhe falta realidade de quem eu sou. Eu não estou falando aqui de um conhecimento natural, humano. Mas um conhecimento espiritual e real de quem Deus é. Sabe por que isso é importante? Porque quando a gente contempla. A possibilidade do fim. Sem que a gente conheça a origem. O início. O princípio. A gênese de todas as coisas. Tudo se torna expectativa para nós. Por quê? Porque lá no jardim. Satanás removeu. Ele feriu em nosso coração. O absoluto da nossa referência. Que era... O nosso Deus, que era o conhecimento que nós tínhamos de Deus, e Ele sabia que nós só podemos viver a vida em sua plenitude, numa perspectiva de princípio. Então qual foi a estratégia dele? Ele nos confundiu, e Ele continua nos confundindo até hoje. O que nos dá uma falsa ideia de direito. E por isso a gente lida mal com o passado, com o presente e com o futuro. Porque Ele removeu de nós o princípio e colocou tudo numa expectativa de amanhã. Você em algum momento já parou para pensar sobre isso? A fala dele no jardim foi... Deixe de lado o conhecimento que você tem a respeito de Deus, o senso de valor, de identidade e troque tudo pela expectativa de amanhã. Por uma expectativa de ser como Deus, porque essa foi a proposta dEle. Isso está em Gênesis 3, essa conversa que Ele teve inicialmente com Eva. E hoje a gente vê a vida, as relações, a partir de uma ótica de expectativa. Mas em Cristo nós temos revelação permanente, eterna. Sabe por quê? Porque Ele é o princípio. Em Gênesis, no capítulo primeiro, e versículo também primeiro aonde tudo começa na palavra, está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nós vamos lá para João, também no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, a palavra diz assim, se referindo a Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.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 Sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E aprove a Deus que em Cristo Jesus residisse toda a plenitude. Porque dEle, por meio dEle e para Ele... São todas as coisas. Glória pois a Ele. Quando o Senhor. Ele traz luz. E isso se torna realidade dentro de nós. Quando a gente olha ali fora. Tudo que está acontecendo nesse tempo. A gente considera que isso não é uma punição da parte de Deus. Absolutamente não. Sabe porquê? Porque o conselho Que é composto por três pessoas O Pai, o Filho e o Espírito Santo A Trindade Eles irão cumprir tudo o que foi estabelecido no princípio Na sua integralidade Então o que está acontecendo hoje Não está fora do que está escrito na palavra Muito antes, pelo contrário Tudo Está escrito lá A palavra do Senhor diz Passará os céus e a terra Mas as minhas palavras não passarão Logo após o homem ter pecado Houve uma reunião no céu Uma reunião do conselho A trindade se reuniu e na sua onisciência, eles desenvolveram o eterno propósito de Deus. E vimos o propósito sendo inaugurado, até esse presente momento ele está sendo desenvolvido, e muito em breve ele será consumado. Após a reunião, essa reunião no céu. A Trindade pôs em prática o plano mais extraordinário já idealizado em toda a história. E nós vamos ver juntos aqui hoje como se deu a participação de cada um deles nesse projeto eterno. O Pai, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Aquilo que Ele tinha de mais valioso, aquilo que Ele tinha de mais precioso, que foi o Seu único Filho, para pagar um preço altíssimo por mim e por Ti. E como Ele pagou, morrendo a nossa morte em Mateus no capítulo 12 versículo 32 a palavra do Senhor diz e eu quando for levantado da terra a todos atrairei a mim mesmo e às vezes a gente pensa assim né principalmente nós que somos mães a gente pensa assim como é que pode aquela criança tão linda quando nasce já estar contaminada pelo pecado. É difícil para a gente ter uma compreensão completa disso. A gente não aceita. Principalmente quando se trata dos nossos filhos. Qual seria a explicação para isso? Então vamos lá. Adão era um ser coletivo. Nele estava representada toda a raça humana da qual eu e você fazemos parte. Portanto, nós estávamos em Adão quando ele pecou. E essa morte espiritual foi transmitida a cada um de nós. E junto todas as consequências dessa desobediência. Quando Satanás chegou no jardim, ele injetou... Ele inoculou esse veneno em Adão e Eva e assim contaminou toda a raça humana. Tanto é verdade que a palavra diz em Romanos 5,12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Depois da queda do homem, Satanás passou a exercer domínio. A exercer governo sobre esse mundo, sobre esse sistema. E a transferência desse império das trevas para o reino de Deus só é possível através do novo nascimento. Por isso eu te pergunto uma vez mais: você já nasceu de novo? Você tem certeza da tua morte em Cristo Jesus? Em Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 12 ao 14, a Palavra do Senhor diz, Ele, Cristo Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, em Cristo nós somos libertos do poder das trevas. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, no quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza, em essência, filhos da ira, como também os demais. Isso está em Efésios, no capítulo 2, do 1 ao 3. Então, a advertência de Jesus para mim e para você é esta. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiro ele começa dizendo que a gente não pode ver, e não pode ver mesmo. Porque enquanto nós somos naturais, que o nosso olhar está muito aqui nesse sistema, aonde eu observo, comparo e concluo de uma forma carnal, eu não vou conseguir ver o reino de Deus. Porque as coisas de Deus, elas se discernem de uma forma Espiritual. E eu gostaria de ver com vocês agora, agora sim, nós vamos entrar na, na, na fala, na visita que Nicodemos fez para Jesus, porque ele também não entendia. E esse relato está lá em João, no capítulo 3, depois vocês podem acompanhar. Lá está escrita, nós temos a história da visita de Nicodemos ao Senhor Jesus. E a gente vai entender um pouquinho sobre quem era Nicodemos. Nicodemos era fariseu, um especialista da religião, como tal, sem dúvida guardava a lei de Deus, e possivelmente, segundo a lei, não se achasse nele falha alguma. Ele era também um dos principais dos judeus, como alguém da liderança e de elevada posição. Ele devia ser um modelo para o povo. Alguém que inclusive guardava as leis dos homens. Nicodemos já era uma pessoa idosa. O que normalmente indica que ele tinha uma rica experiência da vida humana. Ou seja, ele sabia como agir, como se comportar, como falar com as pessoas, como praticar boas ações. Além de ser um bom homem. Ele era um mestre. Como mestre, devia ensinar os outros a fazer o bem e viver segundo um alto, um alto padrão moral. Nicodemos era religioso, líder, idoso e mestre. Certamente irrepreensível, de alto padrão, experiente e culto. Uma pessoa assim não se encontra facilmente na sociedade não é mesmo? mas tudo indica porém que dentro desse homem tão respeitável havia uma busca havia um vazio um vazio tão grande que era do tamanho de Deus e Nicodemos buscava Deus Percebendo que Jesus vinha da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais que ele fazia se não viesse de Deus, Nicodemos foi procurá-lo. Apesar de ser de alta posição entre os homens, ele ainda sentiu um vazio em seu interior. E foi ter com Jesus o Nazareno. Embora não o tenha procurado durante o dia, mas à noite, talvez por temer a opinião dos judeus, que certamente o criticariam se ouvissem procurar Jesus, o fato é que ele foi. Ainda que um tanto oculta, sua visita a Jesus prova uma real necessidade nesse homem. Ele buscava naquele que viera da parte de Deus algo que satisfizesse sua necessidade interior. Algo que provavelmente até aquele momento nem ele estivesse claro do que seria. Jesus, entretanto, sabia o que Nicodemos necessitava. Por isso ele disse-lhe apenas uma coisa. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ou seja, para ver e para entrar no reino de Deus, é preciso ter a vida do reino de Deus. A vida divina. É como se Jesus dissesse a ele assim, Nicodemos, a vida que você tem, por melhor que seja, só serve para viver aqui embaixo. Aqui no reino dos homens. Mas se você quiser desfrutar o reino de Deus, você precisa de uma outra vida, além desta vida humana que você já possui. Você precisa receber a vida de Deus. Nicodemos era muito inteligente, e ao ouvir Jesus, o que Jesus lhe falava, ele perguntou: "Como? Como isso é possível na prática?" Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, poderei eu voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele era velho, mas mesmo que fosse jovem, seria impossível voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez. Parecia-lhe então ser impossível ver o reino de Deus humanamente falando. Seu, seu raciocínio estava correto. Mas Jesus respondeu, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Sim, é impossível nascer do ventre materno. Mas ainda que Nicodemos conseguisse isso, ele continuaria sendo carne. Nascido de carne... E continuaria com o mesmo vazio interior. Para ele entrar, para mim, para você, para todos nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos nascer do Espírito isto é, receber a vida incriada de Deus. Isso mostra que até mesmo um homem como Nicodemos não poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. E ver o reino de Deus não depende de quão bom ou respeitado na sociedade alguém seja. Também não depende de guardar a lei nem de ter um alto padrão moral ou uma rica experiência humana. Isso não é suficiente. Para ver o reino de Deus, uma única coisa é necessária. Você e eu precisamos nascer do alto. Nascer de novo. Mas Nicodemos nessa conversa aí, ele continuava sem entender nada. Isso que ele era um mestre em Israel. Porém, ele não compreendia as coisas do Espírito. Como poderia nascer de novo? Como nascer da água e do Espírito? Como ganhar a vida de Deus? Como? Sua mente acostumada com as coisas da terra, não lhe permitia entender as coisas espirituais da, da cultura celestial, das quais Jesus falava. Então em sua conversa com Jesus, com Nicodemos, Jesus citou uma outra passagem, Lá do Velho Testamento, está registrado lá em números 21, depois você olha do 4 ao 9. Ele diz assim, então vamos lá. Parece que Jesus complicava mais, <risos> e não conseguia entender. E ele estava cheio de perguntas dentro dele, mas ele estava ali com esse propósito. De entender que ele precisava de algo, ele sabia que precisava de algo. Então Jesus diz assim, Jesus volta lá para o Antigo Testamento e ele fala assim para ele. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aqui ele já estava apontando para o sacrifício. Em outras palavras... Se o Filho do Homem, Jesus, não fosse crucificado, ou seja, se Ele não fosse levantado como aquela serpente foi no deserto, nós não teríamos como ganhar a vida eterna, a vida de Deus. Para compreendermos isso um pouco melhor, nós precisamos rever esse relato histórico de acordo com a sabedoria que vem do alto. Então... Lá em, em, em Números, no capítulo 21, do 4 ao 5, está escrito, e, e lá diz assim. Quando Moisés levava o povo pelo deserto, no trecho da região de Edom, o caminho tornou-se muito difícil de andar. E o povo começou a ficar impaciente e eles começaram a murmurar e a blasfemar contra Deus e contra Moisés. E Deus, por causa disso, se irou e permitiu o castigo das serpentes abrasadoras, permitiu que essas serpentes ferissem os homens de morte. Muitos morreram. E então o povo foi até Moisés e confessou. havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Depois pediram que ele orasse ao Senhor. E Moisés o fez. Ele intercedeu pelo povo. E a resposta de Deus foi que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a levantasse numa haste. Moisés obedeceu. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Então todo o homem, mulher que fosse mordido por alguma serpente Se ele olhasse para a serpente de bronze Ele era curado, ele sarava O destino daquele povo era a morte Porque uma vez picado pela serpente, como poderiam sobreviver? Contudo, em meio àquela situação de morte inevitável uma serpente de bronze foi levantada numa haste e todo o que olhasse para ela sarava. Isso também já apontando para o futuro sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso o Senhor Jesus comparou-se àquela serpente de bronze. Que tinha a forma de serpente, porém não tinha o veneno dela. Da mesma forma Jesus tinha a semelhança de carne pecaminosa Mas não tinha pecado Ele não conheceu o pecado E não cometeu o pecado Como tal serpente de bronze Ele foi pendurado e crucificado no madeiro Jesus não teve pecado Durante quatro dias antes dele morrer Ele foi severamente examinado em Jerusalém Pelos principais sacerdotes pelos escribas, pelos anciãos, pelos fariseus, pelos saduceus, por fim, não tendo como derrotá-lo, ninguém mais ousava interrogá-lo, no dia da sua crucificação, na Páscoa dos judeus, Jesus, como cordeiro, sem defeito e sem mácula, ainda passou pelo exame de Pilatos, o governador, que concluiu dizendo por três vezes. Eu não acho nele crime algum. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23 Se Jesus não tinha pecado. Então por que ele morreu? Meus irmãos. Por nos amar. Ele morreu para solucionar o nosso problema com o pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa e maligna. Por isso mesmo, quando não temos a intenção, ainda assim cometemos pecados. Como poderíamos receber a vida divina sem resolver esse problema? O salário do pecado é a morte. Então o que restava para nós era morrer. Todos devíamos ser crucificados. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo... Embora, homem tenha, embora o homem tenha o rejeitado, não o recebendo como vida, ele ainda continua nos amando. E em sua sabedoria e por amor, ele participou da carne e do sangue. Ele se encarnou e ele fez isso por um lado para solucionar o problema com o pecado e a morte... E por outro lado, para que novamente tivéssemos acesso à árvore da vida e à vida eterna. Nós pecamos todos. Já nascemos contaminados pelo pecado. Todavia o Senhor Jesus foi castigado por nós e morreu por nós. Como diz o profeta Isaías, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Por ser o Filho, por Jesus ter nascido de mulher, ou seja, por ser Filho do homem e ser sem pecado, Ele estava qualificado a morrer pelos homens. E por ser Filho de Deus, Sua morte é para todos os homens. E tem eficácia eterna Portanto, Ele é o único que pode solucionar o problema do pecado Por isso, por meio dEle e da sua morte Nós que estávamos impedidos de receber a vida de Deus Agora, crendo no Seu nome Ganhamos a vida eterna E nos tornamos filhos de Deus Por isso, uma vez mais a advertência de Jesus é esta para mim e para você em verdade em verdade eu te digo se você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus mas o que é o reino de Deus você pode me perguntar a palavra responde em Romanos no capítulo 14 versículo 17 porque o reino de Deus não é comida e nem bebida mas justiça paz e alegria no Espírito você pode me perguntar mas em que consiste o reino de Deus a própria palavra responde em 1 Coríntios no capítulo 4 versículo 20 A Palavra do Senhor diz Porque o Reino de Deus consiste Não em palavra Mas em poder E quem não entrará no Reino de Deus? Aquele que não nascer de novo Respondeu Jesus Quem em verdade Em verdade te digo Que quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no Reino de Deus João 3,5 o que significa entrar no reino de Deus? De uma vez que nós estamos aqui pensando juntos e querendo chegar num lugar de compreensão. O que seria então? O que significa entrar no reino de Deus? É ter Cristo vivendo em nosso íntimo. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior e assim habite Cristo em vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor eu costumo dizer que não é apoiado só é encostadinho é alicerçado, é arraigado Efésios 3, 16 e 17 está escrito isso você pode me dizer assim, Nelson, eu estou quase como Nicodemus. Você falou até agora muitas coisas, mas eu ainda continuo sem entender. Como é que se dá isso na prática? Principalmente para os novos que estão chegando agora. Nós morremos com Cristo, no momento em que nós nos rendemos e aceitamos a Cristo Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Na sequência nós batizamos e cremos que fomos incluídos com Ele na sua morte e ressurreição. Este é o início do novo nascimento. Mas como é que eu desenvolvo isso na prática? Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Através do conhecimento da palavra. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E também por meio das virtudes de Cristo, manifestas através da trindade em nós. Através do amor do Pai da graça do Filho e da comunhão no Espírito Santo. Virtudes estas que serão, a partir de agora, desenvolvidas, transmitidas e comunicadas através de nós. Veja, o conhecimento através da Palavra, quando eu chego, eu conheço Jesus, eu fui tocada por isso, eu me rendi, eu entendi que o meu momento chegou, momento de rendição, de como podemos encontrar resposta para várias perguntas que estavam ali dentro de nós sem resposta até aquele presente momento. Eu me rendi, aceitei, me batizei, nesse momento o Senhor através da palavra que é luz que é viva que é eficaz, como lemos inicialmente ali, ele começa a expulsar de dentro de nós toda a treva, toda a escuridão, toda a ignorância ignorância que eu digo com relação às coisas de Deus. naquelas áreas que eu pecava e eu não tinha realidade, agora o espírito começa a trazer através do conhecimento da palavra, ele começa a me trazer luz. Ele começa a me trazer realidade e eu começo a ter consciência do pecado. E assim começa a ser gerado o novo homem segundo a vontade de Deus e não segundo a carne. E a partir daí tudo que é velho e contrário à santidade de Deus precisa ser removido, desconstruído. Aí você pode me perguntar, até quando essa obra acontecerá dentro de nós? Até o último suspiro aqui na Terra. Isso significa que o trabalhar do Espírito se dá de forma contínua. Sabe por quê? Nós temos uma parte ainda de nós que pertence a Satanás, que é a nossa carne. E através do pecado, ele se alimenta disso. E ele não quer perder isso. Então continuamente nós vamos estar em guerra. É uma luta constante dentro de nós. A palavra do Senhor diz. É uma luta diária e constante do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Querendo ganhar espaço dentro de nós. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra Porque ele diz conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Por isso que Paulo disse Esquecendo das coisas que para trás ficam Todos os dias eu prossigo para o alvo Rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Sabe qual que é o prêmio? O prêmio é não mais eu Mas Cristo vivendo em mim a base, o fundamento para isso acontecer é Cristo Jesus. É nele que nós experimentamos a morte e a ressurreição. Sem a morte com Cristo não há possibilidade de novo nascimento. Vocês viram ali sobre Nicodemos. Nicodemos sabia tudo da palavra, era mestre, mas ele não, tem, não entendia as coisas espirituais. tanto que é impossível não há possibilidade de nascermos de novo sem a nossa morte com Cristo que 1 Coríntios no capítulo 15 versículo 36 a palavra diz insensato o que semeias não nasce se primeiro não morrer então às vezes a gente está na igreja durante muito tempo dois 5, 10 anos e a nossa vida não muda nós continuamos andando em círculos nas mesmas dificuldades nos mesmos problemas porque a gente não entendeu ainda esse mistério de Deus porque a gente decidiu levar a vida do nosso jeito ah não, eu vou lá eu vou lá e escuto, mas não é assim, para ser tão radical, com esse negócio que você está dizendo, nascer de novo, não. Eu estou lá, indo lá para resolver meus problemas. Tenho problema com os filhos, eu tenho problema no meu relacionamento, no lugar onde eu trabalho, eu só queria a resolução desses problemas. Mas quando eu entendo em essência o que significa o Evangelho e o quão libertador é isso... E eu confesso para vocês aqui, diante do meu Deus, eu levei muito tempo da minha vida para compreender isso. Para que isso passasse de apenas uma informação para revelação e entendimento e discernir isso no Espírito, levei muito tempo. Levei muito tempo clamando ao Senhor no secreto, para que Ele me, te, me trouxesse realidade do propósito eterno de Deus. E clamo até hoje. Por isso que tem uma oração que eu faço recorrentemente. E eu clamo para que haja profunda convicção no meu entendimento. Para que eu possa compreender plenamente o mistério de Deus e Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos aquele que não conhece. Mas para nós que buscamos é revelado. Portanto Cristo morreu para matar o nosso velho homem e assim o corpo do pecado é destruído. A nossa essência estava contaminada pelo pecado. Por isso nós precisamos ir para a cruz. Romanos 6,6 Sabendo isto, que foi crucificado com Cristo, nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. E não continuemos a servir o pecado como escravos. Uma vez mais, o que é? Novo nascimento É Deus em Cristo Tirando de dentro de nós O nosso eu E colocando dentro de nós A vida de Cristo Veja Se alguém Está em Cristo Não é na igreja A Na igreja B Na Rema, na Batista Na Metodista Seja lá onde for Não é é se você, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Cristo vivendo em nós é o estado permanente de santificação. A ordem correta é novo nascimento, santificação e glorificação. Sem o um novo nascimento é impossível a santificação. Por quê? Porque na santificação, Deus conforma a imagem, Deus Ele nos conforma a imagem de seu Filho. Esse é o propósito de Deus em nos salvar, nos tornar semelhantes a Ele. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio da soberana vocação do qual Paulo falava. É não mais eu, mas Cristo. Porquanto... Isso está em Romanos 8, 28 e 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de que Ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E a natureza da evolução desta vida de Cristo em nós é obra exclusiva do Espírito Santo. E o alvo é a plenitude de Cristo em nós. O novo nascimento é um ato. E a santificação é um processo progressivo. Até nosso último suspiro aqui. Como Jesus vai ser conhecido plenamente através de nós? Através das virtudes manifestas. Comunicadas e transmitidas através de nós. Como nós ouvimos ontem, pela manhã, no culto, onde o samaritano teve compaixão daquele que estava no caminho. Ele parou, ele atendeu. Ali ele transmitiu, ele comunicou as virtudes de Cristo que estavam dentro dele. Elas foram comunicadas, elas foram transmitidas na vida daquele homem. Sabe que eu tenho pensado sobre uma coisa ultimamente. Eu tenho tirado um tempo assim para pensar sobre isso. Sobre um segredo, o segredo, o grande segredo que Jesus carregava dentro dele. Havia um mistério dentro de Jesus que ele iria revelar. E quando foi que ele colocou isso para fora? Eu vou ler uma palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 2. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da tua. Porque eu vou ler na King James. E ela diz assim. Nenhum dos governantes desta era. Compreendeu essa sabedoria. Ou esse segredo. Pois se a tivessem entendido. Não teriam crucificado o Senhor da Glória. Eu me pus a pensar sobre isso. Levei para o Pai. Esse segredo precisava ser ocultado até o momento da crucificação. Apenas a trindade sabia. Tudo foi minuciosamente planejado desde o nascimento de Jesus. A forma humilde como o lugar onde Ele nasceu. A família simples da qual Deus escolheu a profissão de igual modo simples que Jesus exerceu, até chegar o momento do segredo ser revelado. E eu comecei a imaginar assim, imagine se o Pai usasse seus atributos eternos na sua onisciência na sua onipotência em favor do filho no dia que Maria deu a luz e ele nascesse num palácio rodeado por anjos celestiais entre raios trovões e relâmpagos o pai poderia fazer isso poderia Imagina Jesus vestido com vestes reais, desde bebezinho, operando todo tipo de milagres, sinais e maravilhas sobrenaturais. Poderia? Poderia. Facilmente. Mas esse não era o propósito. Por isso ele, ao contrário, ele se despiu de toda a sua glória, ele abriu mão de toda a sua glória. Isaías 53 diz que ele não tinha aparência, ele não era bonito. Diz que quando olhando para ele não havia nenhuma beleza que o agradasse, que agradasse as pessoas. Ao contrário, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Ele tinha aparência de doente, porque a palavra diz que ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele era como um que os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Sabe aquelas pessoas que a gente passa na rua assim, a gente olha assim a situação e a gente não quer nem olhar. Esse é o relato. Ele era parecido com isso. Ele foi oprimido e humilhado. Mas não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os teus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Mas isso fazia parte do propósito eterno. Porque imaginem vocês agora. Se Satanás. Os sacerdotes. Os escribas. Os anciãos. Pilatos. Caifás se eles soubessem do segredo que Jesus tinha guardado que estava para ser revelado eles iriam protegê-lo de todas as formas e jamais teriam permitido que ele fosse crucificado eu vou mais longe eu imagino que eles teriam colocado ele numa prisão perpétua para impedir que ele fosse crucificado Por que que esse segredo precisava ser guardado porque apenas a trindade sabia. Porque ali residia a libertação de toda a humanidade. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, 45. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo Jesus, no entanto, é Espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, foi formado do pó da terra. O segundo homem, Cristo Jesus, é dos céus. E para encerrar, eu olhei um filme uma vez. Há muito tempo atrás. Não entendi. Eu fui entender agora. Jesus havia ressuscitado. E haviam os guardas que estavam guardando ali o túmulo. E Maria teve uma conversa com Jesus depois que Ele ressuscitou. E os guardas pediram assim. Não conte a ninguém o que você viu aqui. E ela disse. Impossível. Porque as sementes já foram espalhadas por todos os lugares do planeta Porque na hora que Cristo foi crucificado e foi levantado sobre a terra Ele atraiu todos sobre Ele mesmo Nós morremos com Cristo e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos nele Nós somos as sementes espalhadas por todos os lugares desse planeta e eu tive esse insight num momento de profunda reflexão e solitude a partir de um lugar de percepção consciente da presença de Deus com o auxílio do Espírito Santo que me abriu os olhos para ver e o meu coração para dizer. Por isso eu continuo, eu continuo clamando para que haja profunda convicção no meu entendimento. Para que eu possa continuar compreendendo plenamente o mistério de Deus e Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são revelados. Fui muito constrangida pela palavra de quarta-feira. Muito constrangida. No final, quando o pastor ministrou assim, que sobraram 12 cestos cheios, o Espírito ministrou: teu cesto está cheio. E você precisa repartir. Você precisa alimentar outras pessoas. E o teu cesto vai continuar cheio. Porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Esse é o chamado. A gente tenta fugir, eu tento fugir do Senhor, na minha forma de ser muito introspectiva, eu tento fugir do Senhor, eu já tentei várias vezes fugir dele, mas com laços de amor, ele me traz de volta e ele diz para mim, filha, o teu lugar, a mesa, se você não vir, ele vai estar vazio. Ele me chama para todos os dias sentar à mesa e ter comunhão com Ele. Aonde Ele retira a cinza, eu coloco a lenha e Ele traz realidade espiritual. Se essa palavra edificou a sua vida, que você reparta ela com alguém. Se em alguns momentos você não teve uma compreensão, peça ao Espírito Santo. Ele faz isso, Ele ama fazer isso. O meu desejo é que todos nós venhamos a ter realidade e nós possamos dizer, eu estou crucificado com Cristo. E já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.